Devemos dizer que ficamos particularmente comovidos por, por ter sido um crime uh, horroroso, algo que ninguém estava à espera, uh, executado dentro do espaço de uma comunidade religiosa. Só o facto de ter sido dentro de um espaço uh, de uma comunidade religiosa já fez soar uh, todos os alarmes. Isso é o primeiro ponto. Uh, é lógico que nós temos uma grande preocupação, todos nós como sociedade, com a proteção dos espaços, dos espaços públicos em geral, uh, quando são crimes cometidos. Uh, por razões relacionadas com a religião, ainda nos faz ficar mais preocupados porque é atentar a um grupo de pessoas uh, por uma razão que pode ser religiosa. Nós as informações que temos até o momento, e ainda não, não temos a totalidade, não foi isso que aconteceu, não foi contra aquela comunidade, nem foi no espaço religioso, por ser um espaço religioso. Portanto, eu espero e penso que não há razões para este, para este clima que existe em Portugal sobre a religião uh, dever ser alterado na nossa perspectiva pelo facto de ele ter acontecido dentro do espaço da comunidade esmaelita. Embora de facto devamos dizer também uma coisa, que é, nós não estamos habituados a este tipo de, de situações em Portugal, mas elas existem. Existem muitos outros pontos no mundo inteiro, por maioria de razão também em alguns pontos da Europa. Eu penso que há um, um conhecimento uh, bastante mais profundo hoje uh, sobre a necessidade de proteção dos espaços públicos, também eles religiosos, uh, espero sinceramente que não, haja, que não vá haver uma alteração de clima sobre o fenómeno religioso por causa de um ato, que todos esperamos isolado, uh, que não se relaciona diretamente com a religião. Nós, nos últimos 20 anos, temos algo que está a mudar aquilo que é o tecido religioso português. E o que é que é esse algo? É que nós estamos a receber pessoas que têm religiões diferentes daquela que é majoritária maioritária, eu não digo que é a religião portuguesa porque nós temos um princípio de separação, diferentes das religiões maioritárias que vêm de proveniências diferentes. Nós estamos habituados a que as pessoas que viriam, por exemplo, muçulmanos, hindus, eram antes de serem muçulmanos ou hindus, já tinham nascido portugueses porque vinham das nossas ex-colónias. Não é o que está a acontecer neste momento momento e portanto mais do que uh, ter um discurso como sociedade um, de perigo de um apelo às emoções relativamente a, a esta nova realidade o que nós temos de fazer compreender a nossa sociedade e as pessoas que nós estamos a receber é que realmente temos uma grande um, uma grande mais-valia uma valorização social muito grande em continuarmos a ser abertos plurais e solidários